Agora vamos subir para o terceiro piso da casa, que é onde a gente tem os dois quartos, uma suíte master e uma outra suíte. Bom, agora a gente chegou aqui no escritório, que é, que faz parte da segunda suíte. Olha que legal que ficou, com quadro, com abajur, essa poltrona aqui, super linda, de design. Adicionei cortina, enfim, ficou um ambiente assim, que a pessoa quando chega, ela se vê morando aqui nesse imóvel, não se vê? Olha, vem meu o banheiro aqui, esse banheiro ficou super bonito, super gostoso, ele era um banheiro todo branco, mas eu coloquei dois quadros que trouxeram assim, luz e vida, dois quadros azuis, fora os apetrechos da bancada. Toalha, toalha, enfim, ficou lindo. Agora a gente está pronto para passar para a suíte master da casa. Agora chegamos na suíte master dessa casa de vila. Fizemos uma suíte master maravilhosa e sem esquecer também que eu quero mostrar para vocês essa parte aqui super gostosinha que ficou que pode ser tanto um escritório como uma penteadeira para uma mulher, né? Chegamos ao final do Suzana Dami Staging Open House. Eu me despeço porque agora eu tenho um outro homestading para começar. Deixem um like aqui na página e também sigam nossas redes sociais. Até mais! Música